Boa noite. E aí, deixa eu só ajeitar aqui, meus minha câmera. Isso. Estão me ouvindo bem? Como estão? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres que estão presentes aqui no, na live. Né, hoje é, comemora-se o Dia Internacional da Mulher e nós merecemos, né? Afinal de contas, sabemos o que passamos, não é? Aí eu vim aqui hoje compartilhar algumas coisinhas com vocês nesse Dia Internacional e falar sobre alguns temas, um tema aí importante, né, que nós mulheres nos deparamos no decorrer da nossa vida é, profissional, pessoal, e aí eu falei bom, vou contar um pouquinho para vocês sobre é, como é para mim e de repente ouvir também, se der tempo, como é para vocês, né? Sei que não vai ter só mulher aqui, tem homens também, sejam bem-vindos, é bom que acompanhem, né? E que deem aí suas opiniões, importante. Então, dá um oi, no Instagram, tanto meu, ao vivo, como no Instagram do Nepuga, tá? Então, às vezes, se eu desviar um pouquinho o olhar, é porque eu tô com dois celulares olhando pra um lado, depois pro outro, ok? Então, se eu estiver olhando muito pra cá, vocês daqui do Nepuga. Se eu te olhando um pouquinho pra lá, é que eu tô focando no Nepuga e não no Ana Carolina, tá bom? Mas, então, então parabéns a todas as mulheres, novamente. E vou falar um pouquinho sobre esse tema que eu coloquei aí, que é a, essa árdua tarefa, né, e essa grande dificuldade que a gente tem entre ter um equilíbrio é, buscar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. É, sei que não é só comigo, acompanho inúmeras mulheres, tenho inclusive é, inúmeras colegas, não é? Ainda mais na nossa profissão, biomedicina, farmácia, enfermagem, né? tem muitas mulheres na verdade. Na minha faculdade acho que 90% da sala de aula era mulheres, eram mulheres. Né, haviam pouquíssimos homens e é assim na farmácia talvez na farmácia seja mais equilibrado mas na bio é bem desequilibrado tem muito mais mulheres do que homens e na enfermagem também eu acho que tem muitas mulheres na enfermagem né? então poxa, e como é que a gente faz mediante tantos compromissos para buscar um, um sucesso profissional né? tantos compromissos que nós mulheres assumimos como que a gente faz para conciliar isso, não é? E, bom, eu me, me, vou contar um pouquinho da minha história para quem não conhece. Eu já sou mãe há 30 anos, né? Então, eu tive que aprender a conciliar minha vida pessoal com a profissional desde muito cedo. Né, então, eu fui mãe com 16 anos e, nossa, tava terminando o colegial... Fiz faculdade, entrei na faculdade, mas eu não perdi o pique, não. Pelo contrário, eu acho que para mim foi sempre uma grande motivação para eu continuar seguindo e buscar algo de melhor para mim, para minha filha, porque não tinha só eu que, que, for, que iria depender né, da minha profissão. É, já naquele momento eu já não tinha, não era sozinha, eu tinha uma filha e eu precisava garantir que. Ela também né, pudesse ter tudo que eu tive como filha e pudesse estudar nas melhores escolas, ter a melhor educação, ter saúde, enfim, tudo isso que nós mães buscamos. Então, eu tive assim muita. Muito cedo eu tive que me virar, né? E eu sempre quis ser uma profissional de sucesso sempre quis ser uma profissional de destaque. Eu não queria simplesmente ser mais uma profissional e pronto. Eu sempre quis fazer sucesso, eu sempre quis ter sucesso e sempre quis é, fazer algo que eu pudesse ajudar muitas pessoas e que eu pudesse deixar uma sementinha, né? Deixar um legado, deixar uma, algo... Além de só, só trabalhar, trabalhar, trabalhar, chegar no final do mês, ganhar meu salário e pronto. Não queria só isso, eu queria algo mais, né? Então, pra mim foi sempre muito... Eu sempre tive muito assim na minha cabeça que, eu, que tinha que dar certo, que eu tinha que ter esse equilíbrio e pronto. E lógico que quando a gente é mais nova, né, a gente acaba é, romantizando um monte de coisas. Quando a gente cresce, que a gente vira mulher... A gente fala, caramba, a vida não é tão romântica assim não, né? Caramba, a gente não tem... Não é tão fácil assim não, pelo contrário. A gente até desac... passa horas assim que a gente desacredita, né? Na, na, nas outras pessoas, porque são tantas dificuldades, são tantas, é, tantas tantas pessoas querendo puxar teu tapete, querendo que você não dê certo... Sério, não sei se foi assim com vocês, mas comigo não foi nada fácil, não. Pelo contrário, foi muito difícil, muito difícil. Fora todos os outros acontecimentos que, que existem, né? A gente não é.. não vive só para aquilo. A gente tem pai, tem mãe, tem irmãs, tem é, namorados, maridos. A gente tem tantas outras, amigos, amigas, tem tantas outras coisas que nos cercam, né? E que, às vezes tenta te desviar do teu caminho e você tem que ser, assim porreta, né, como dizem lá no Nordeste, tem que ser uma pessoa assim, determinada né? eu nem falo teimosia é determinação mesmo, porque se você não for determinada, nossa muitas coisas te tiram do caminho muitas mesmo, e eu é o que eu diga né porque aconteceu tanta coisa na minha vida que pra me preparar pra live eu fiquei pensando, né, caramba, né em tanta coisa que eu não vou conseguir falar em 50 minutos, de forma alguma, mas o que, que foi mais importante? Tudo foi importante tudo, acho que todos os acontecimentos sejam bons, sejam ruins todos os acontecimentos eles têm o seu valor e têm a sua importância então, eu não costumo é, colocar numa escala de 0 a 10 o menos e o mais, eu acho que pra mim tá tudo ali, foi tudo muito importante pra mim, tudo então, mas o que que me marcou, assim, que eu, puder, que eu poderia trazer pra cá hoje pra poder compartilhar com vocês? Então, assim, eu venho de uma família de quatro meninas, né? Uhum. E tive um irmão quando ele era... Minha mãe já era mais velha, então a gente fala que ele era o temporão de casa. Mas nós éramos... Somos ainda, né? Em quatro meninas e tive um pai muito... Muito pai mesmo, assim, e que não fazia diferença da gente entre meninos e meninas. Coisa que às vezes a gente vê em família ou quando as crianças estão crescendo. Ah, menino brinca com menino, menina brinca com menina. Não, a gente sempre foi criada, nós somos criadas muito com todos e nunca teve essa diferenciação. Não sei se na tua casa, quando você foi criança, ou hoje em dia, você vê essa diferenciação, mas eu não, nunca vi isso. Então, para mim, é, entrar, no mundo do, é, entrar no mundo dos negócios, entrar no mundo profissional, é, como mulher, não foi, para mim, como eu, não foi tão impactante. Eu, assim, eu tinha coragem, eu tive, nunca tive medo, nunca tive receio, e nunca achei que eu fosse sofrer algum tipo de discriminação por ser mulher. Então, eu resolvi falar um pouquinho disso, porque eu vejo que muitas mulheres eh, sofrem discriminações, tá? N uma coisa que não aconteceu comigo, mas que eu senti, sim, que existia uma grande diferença entre eu, mulher, e outros homens para determinados cargos. Senti isso, sim, né? até mesmo em ambiente eh, de faculdade em ambiente acadêmico, percebi, mas, né, não foi uma coisa tão, acho, gritante comigo, porque eu sempre tive uma autoestima muito boa e sempre, sempre me considerei igual, né, embora as diferenças existam, as diferenças existam, mas quando eu comecei a vir para essa área da estética e quando eu comecei a, me interessar pela área da estética, eu vi que dentro da estética a gente tem uma outra posição, a gente tem uma outra valorização, as mulheres mesmo. E não é me queixando nem nada como eu disse, eu sempre fui muito porque eu tive uma posição, eu tive uma uma forma de me impor para tudo isso. Eu não deixava que me que me tratassem menos porque eu era mulher, imagina, né? Eu Tive meu primeiro emprego logo que eu saí da faculdade, já fui contratada para ser biomédica responsável do banco de sangue em Guarulhos. Depois eu fui transferida para Santos como biomédica responsável. Então, eu só tinha 23 para 24 anos. Então, eu sempre fui muito assim, é, não, me deix, não deixava com que essas diferenças me atingissem. Mas eu vi, no decorrer dessa minha jornada, dessa minha carreira, que muitas mulheres se deixavam bater, se sentiam, sim, inferiorizadas ou menos valorizadas que os colegas homens. Né? E aí isso, lógico, que acabava... É, lógico que isso acabava impactando no desenvolvimento da carreira dessas pessoas. Porque se você não tem uma boa autoestima... É difícil você ter um desenvolvimento profissional com uma boa autoestima. Então, eu, nessa parte profissional, eu sempre me dei, assim, muito bem, porque eu sempre me posicionei muito bem. Eu não me achava inferior e nem que, que eu, como mulher, ia ter mais dificuldades do que os homens. Embora eu senti isso, sim, tipo, sentia, as, houve assédio, houve piadinhas de mau gosto, coisas que nós, mulheres, ouvimos e presenciamos, não é verdade? Só que a gente tem que ter um bom senso, levar isso é, na esportiva, né? Ou levar a sério e procurar seus direitos, enfim. A gente tem que ter um, um posicionamento, a gente não pode, é, às vezes, ficar é, deprimida e achar que vai ser sempre ruim, sempre uma porcaria e não ir atrás dos sonhos. Mesmo com isso, eu acho que eu consegui me, me posicionar perante meus chefes homens, os colegas homens, enfim. E sei que tem muitas meninas que não conseguem, às vezes, se posicionar desta forma, mas é algo que a gente precisa amadurecer dentro da gente mesmo. E mesmo que existam as diferenças, não deixar, não deixar que elas nos atinjam. E como que eu poderia conciliar, né, toda essa carreira profissional com uma filha em casa, né, precisando dos meus cuidados. E eu morei um tempo sozinha em Santos, morei acho que oito ou nove anos sozinha em Santos com a minha filha, era só eu e ela. Não tinha mãe, sogra, pai, irmã, primo, parente para me ajudar com ela, não, pelo contrário. Eu tinha que me virar sozinha, levando ela para a escola. Depois eu tinha que buscar trabalhar, buscar ela na escola, dar almoço, saber como ela estava indo na escola, né? saber de lição, de tudo. Foi assim, uma barra. E a Bruna só tinha 10 anos. Então, uma criança de 10 anos e você sozinha numa cidade onde você não conhece ninguém foi bem difícil mas para mim foi uma lição muito boa porque com tudo isso acho que eu consegui educar ela muito bem ela aprendeu a ter disciplina ela aprendeu a ter é, compromisso ela aprendeu a ter responsabilidade então acho que isso foi fez muito bem para ela e não foi uma desculpa para mim tê-la né deixar de trabalhar e deixar de correr atrás dos meus sonhos né? então essa esse equilíbrio que a gente procura que a gente busca ele tem que vir de dentro da gente a gente nós mulheres mãe esposa né filha né, não sei qual é a tua posição hoje mas a gente sente o que que é preciso e o que que é necessário para a gente poder manter este equilíbrio é aquela aquela coisinha do Muita busca né, de ler sobre educação de filhos, como conciliar uma coisa com a outra. Eu sempre valorizei. E nunca deixei é, a peteca cair, nem do lado profissional, e nem do lado pessoal. Né, que na questão era minha filha, que, que dependia de mim e estava comigo. Lógico, a gente tem maridos, né? E homem exige, não é? Então, eu falo que mulher, ela tem... Ela trabalha fora, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, da casa, e tem que se cuidar, né, e tem que ter amizade, tem que ter vida social, tem que, enfim, tem que se distrair também. E quando a gente consegue tudo isso, não é? Se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer o bem para o outro. Essa é, essa é uma verdade que eu acredito muito. Então, eu sempre busquei fazer algo para mim primeiro, né, Para eu me sentir bem para depois eu conseguir compartilhar essa minha felicidade, esse meu bem-estar, com, com as demais pessoas, no trabalho, na família, com a filha, porque senão a gente, senão a gente acaba perdendo totalmente é, o equilíbrio com a gente e adoecendo. O que, é, é, o que acontece muito com inúmeras profissionais, mulheres, que não sabem separar, dividir ou buscar um equilíbrio, um momento, um momento seu, né, para você poder ter uma, uma, um bem-estar, não é? Então, acho que assim, de tudo que eu vivenciei nesses meus 30 anos de mãe, e como profissional também, porque até quando eu era estudante, era uma, eu era estudante, era uma profissão, né? Porque você tem horário para tudo, você tem que dar conta, você tem que estudar, você tem que, né? E querendo passar em vestibular e tudo mais, imagina, com criança pequena não foi fácil. Mas nesses 30 anos, o que eu aprendi foi, primeiramente, acho que fazer a gente se amar. Acima de tudo é você se amar e valorizar as pessoas que gostam de você. Acho que... Aquela questão que eu falo no meu filme, Amar e Ser Amada, é a primeira coisa, né? Que todo, todas nós mulheres precisamos, queremos e devemos ter. E depois, eu acho que buscar uma independência pra gente, uma independência profissional, uma independência financeira, não ficar dependendo muito dos outros para a gente se sentir mais seguras em relação ao que a gente as decisões que a gente vai tomar, seja seja ela no âmbito familiar, seja uma decisão no âmbito profissional. Se você não é uma pessoa independente sentimentalmente, financeiramente, como você entender essa palavra? Se você não tem independência do teu fazer, ser, né, da tua ação, eu acho que você não consegue co decidir alguma coisa você fica sempre esperando que alguém decida por você ou que alguém dê uma opinião e aí você vai naquela opinião e pronto né então acho que essa dificuldade é nítida em muitas meninas mulheres e independente da idade então essa independência você busca como acho que eu penso né com segurança se sentindo segura. Finalmente, eu consigo prover mais coisas para minha família, eu consigo ajudar melhor minha, minha filha, eu consigo ter mais tempo para eles, né? eu consigo. É dividir um pouco da minha atenção pra, para os dois lados. Então, para mim, né, talvez não seja a mesma coisa para outras pessoas, mas para mim, estar bem profissionalmente e fazer o que eu gosto já me alivia bastante. Porque já pensou se eu estivesse trabalhando com alguma coisa que eu não gostasse, ia ser um saco, né? E a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que ter... Uma independência financeira, não é? A gente tem que ter é, condições para manter os nossos sonhos, para viver mesmo. Não é só luxo, não. É, é para sobreviver, para viver, enfim. E se eu não consigo é, fazer algo que eu gosto e não me sinto bem, é mais difícil. Então, acho que fazer o que você gosta, né? E fazer bem feito é algo que vai te trazer assim muito muita satisfação. E aí você consegue equilibrar com a sua família, com os seus entes queridos, com o seu hobby, esporte que você gosta de fazer, enfim. Porque daí você se, se sai um pouco, bem mais satisfeita né, do seu trabalho do que se não estivesse fazendo algo que realmente gostasse então assim para não ser redundante né não ficar aqui falando a mesma coisa toda hora é, para mim profissionalmente estar bem estar focada em algo que eu realmente gosto é sensacional por isso que quando eu vim para estética e abri minha clínica eu realmente pude desfrutar disso fazer o que eu realmente gosto e ter mais tempo para minha família, me dedicar para eles, ver minha filha crescendo mais, porque quando eu trabalhava com, somente com um banco de sangue e lecionava à noite, eu deixava minha filha na escola, ia para o hospital, almoçar, é, trabalhava a manhã toda, dava meio dia em ponto, eu tinha que sair meio dia em ponto para buscá-la na, na escola, passava na escola, pegava ela, pegava uma marmita, porque não dava tempo de fazer almoço, Íamos para casa, almoçávamos... Eu dava um tempinho em casa com ela... Tempo de ver o que, que tem de lição para tarde... Aí depois eu mandava... Deixava tudo ordenado para ela fazer a lição à tarde... Aí ela ficava com uma pessoa que eu tinha... Que eu né, que ia toda, toda, toda a tarde em casa para ficar com ela... Uma funcionária... Ficava com essa funcionária... Eu voltava para o hospital... Trabalhava a tarde toda... Preocupada com ela, né... Porque sabe como é criança televisão, celular, internet, tudo isso distrai, na verdade. E ela tinha que ter foco pra estudar, porque ela, né, se ela não pega foco e gosto na cidade, depois, como que vai ser? E saía dali, ligava pra ela, muitas vezes, três dias da semana, ia direto pra faculdade à noite pra dar aula, ligava pra ela, Bruna, tá tudo bem? A Silvia já te deu... A janta, a funcionária dava a janta pra ela e ia embora. E eu voltava pra casa 10, e meia, onze horas da noite. Só tinha dois dias da semana que não eu não precisava ver a noite na faculdade. Então, foi bem... Bem corrido, né? E aí, vi, chegava em casa, ela tava dormindo. Então, gente, perder isso é sabe isso é um tempo que não volta não volta tudo todos os recursos a gente recupera o único recurso que a gente não consegue recuperar é tempo então eu não queria perder meu tempo e tempo de ver minha filha crescendo nessa vida doida eu tinha que ter dois trabalhos para ter uma renda boa e para poder dar uma, uma pagar uma escola boa para ela né nessa ocasião eu já estava separada do pai dela então o pai dela pouco me ajudava é a situação de muitas mulheres, muitas mulheres que se separam. Os pais não ajudam. Não, os pais não pagam nem 50% do que a mãe gasta com o filho. E o filho é 50% do pai, 50% da mãe, né? Mas não existe essa sociedade numa, numa separação. Quem é mulher e já passou por uma separação, sabe muito bem disso. Até eu tava assistindo outro dia um filme que falava justamente disso. Chama A História de um Casamento, tem no Netflix. E mostrava justamente isso, né? que a mãe ele me chama atenção esse filme uma coisinha que eu tinha marcado que eu falo sobre ele mesmo a, todas as responsabilidades é da mãe quando a, quando a gente tem filho né e quando a, quando a gente se separa então do, é, dobra triplica e a mãe ela tem que ser a santa a mãe tem que ser perfeita a mãe tem que ser né aí essa no filme eles compararam a Maria mãe de Jesus você vê, né? Maria teve Jesus, é, concebeu Jesus, ficou nos pés, Jesus até a crucificação dele, chorando. E ela não podia ter uma falha, um erro, nem nada. né? Tô resumindo, porque lá a advogada fala com muito mais riqueza, muito, mais, muito melhor. Mas me chamou a atenção justamente isso, né? O Pai, né, Deus, ele tá... No, no céu, né, tá, inatingível, nada acontece, não é, tô falando de religião não, tá, gente, eu sou super católica, é, cristã, né, não, mas assim, realmente, a imagem da mãe é aquela imagem que se a mãe faz alguma coisa errada, meu Deus, não podia, o pai pode sair, beber, fazer o que for, ele é o pai. A mãe, se ela tem um comportamento igual ao do pai, muitas vão perder até a guarda do filho, na verdade. Fora que hoje, na sociedade que nós vivemos, a gente tem uma, uma real necessidade de ganhar tanto quanto ou mais, porque senão a gente não consegue ter aquilo que a gente quer pra gente também. Porque quando a gente casa e, e é mãe, ou é mãe sem casar, que seja... A gente, o que a gente ganha não é só nosso, né? É nosso e do nosso filho. Porque a gente quer. Que mãe não quer comprar melhor roupa pro seu filho ou dar um bom estudo. A gente é totalmente... a gente Fala que a gente faz tudo super incondicionalmente mesmo. A gente não mede esforços. Quantas de vocês já não, deixaram, não deixou de comprar uma roupa que você queria para você porque você tinha que comprar um sapato para o seu filho, porque o tênis dele ficou pequeno e não serve mais, ele está sem tênis, ele precisa de tênis para ir para escola, não é? Muitas e a gente abre mão de muitas coisas para gente e nessa dificuldade toda a gente acaba conseguindo, a gente acaba precisando ter dois, três empregos e sabe, amedicando mão de um monte de sonhos que a gente tem, né? Porque somos seres humanos, tanto quanto os homens, não somos diferentes. Mas, na hora de abrir mão, quem abre mão é a mãe. Vocês podem ter certeza. Salvo alguns pais que são muito diferentes. Né? Mas é, é instinto, é, é o homem, é a mulher, não tem, sabe, não é ser feminista ou ser machista, nem nada disso, não, gente. É a sociedade que vivemos. Fomos criados assim, tanto os meninos quanto as meninas. E quem é mãe de menino sabe quantas vezes é, trato o menino de frente da menina. E é, é assim, é uma coisa muito cultural, está enraizada na gente. Não estou questionando isso não. Mas estou dizendo que naquela época eu trabalhava demais, muito mesmo, porque eu tinha que fazer o papel da mãe e do pai para minha filha, até mesmo financeiramente. E isso me deu muito, muita força para eu ir atrás dos meus sonhos, e para eu procurar uma saída, alguma coisa que pudesse ser um pouco menos desgastante e que eu tivesse um pouco mais de tempo com ela, né? E aí foi quando surgiu toda essa ideia de montar uma clínica de estética. Foi quando eu precisei voltar para minha cidade natal, em Ribeirão Preto, Sertãozinho, porque meus pais estavam precisando de mim, meu pai precisava, minha mãe precisava. Aí eu resolvi voltar para Sertãozinho e com a ideia de montar uma clínica de estética, porque era algo que, realmente, eu sempre gostei. Nunca fiz, nunca tinha ido para esse lado da estética profissionalmente, mas eu sempre gostei como usuária de estética e eu queria e eu via uma oportunidade. Eu falei, então, por que não? Estudo, vou me profissionalizar nessa área e vou atuar com estética. Né? As mulheres são vaidosas no Brasil, né? a população está ficando cada vez mais velha, Logo, as pessoas querem envelhecer com saúde, bonitas, bem. Então, vai dar certo. Foi o que eu pensei. E entrei com a cara e a coragem. Lembrando que eu tinha, sim, né? É, tinha que dar certo. Porque eu tinha deixado todos todas, né? Sair dos meus empregos para poder me dedicar a isso. Então, eu tive uma super coragem. né, Até me falaram esses dias, né, que eu fui muito corajosa e fui mesmo, porque eu não sei se hoje eu teria toda essa coragem. Está mais fácil hoje, né, para você que tá entrando na biomedicina estética, tá bem mais fácil, então pode ter coragem, sim. Mas imagina, nem existia nada, né? Foi super, sim, uma coisa super inovadora mesmo. E aí eu entrei justamente pensando nisso. Preciso fazer com que tudo dê certo para que eu tenha um pouco mais de tempo para minha filha, tenha uma qualidade de vida melhor, tenha... possa fazer as coisas que eu quero fazer daqui para frente, né? Quando eu tiver 40, 50, 60, 70... Porque a gente vai sonhando, não é? Ah, com 40 anos eu quero estar neste auge, nesse ponto. Com 50 eu quero estar neste ponto. A gente tem que ter ambição, sonhos e... Do jeito que eu tava, né, fazendo todo dia, de segunda a sexta no hospital, das oito da manhã às seis da tarde, dando aula, das sete da noite, às onze horas, todas, todas as semanas, eu não ia conseguir alcançar os meus objetivos. Então, precisei dar um jeito. E com a biomedicina estética, com a estética, né, que eu comecei com a clínica de estética, depois de um ano eu, caramba, vou investir nesse sonho e vou, já tava com, as minhas, com a minha clínica montada e vou lutar para que nós biomédicos possamos então fazer estética. E foi onde eu, eu lancei né, o projeto da Biomedicina Estética para o Conselho Federal de Biomedicina. Então foi numa conversa com um dos, dos diretores, um presidente, que eu peguei e falei com ele, ele fala ah, não sei se as pessoas vão se interessar muito por isso, mas se se interessarem, tudo bem, a gente faz. Caso contrário, né, a gente vê mais pra frente. Então, eu acreditei e fui. Né? Eu falo que eu me lancei. E sem a certeza de que ia dar certo, a gente. Sem a real certeza de que ia dar certo. Certo? Eu, a única coisa que eu sabia era que tinha 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Se, eu, se desse errado, o que, que eu faria? Então, eu já tinha um plano B. Mas, se desse certo, como que seria? Não é? Então, assim, eram era as únicas coisas. Eu tinha dois caminhos. O que se desse certo, como seriam os, os as próximas cenas, os próximos capítulos, e o se desse errado. O que, que eu faria da minha vida? Né? Porque eu estava investindo tudo ali. Então, foi assim, um marco para minha vida, para minha história. E posso falar que conciliar depois disso, então, conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque eu fiz uma reviravolta, né? E aí eu comecei a fazer coisas das quais eu não fazia, como por exemplo, viajar o Brasil todo, e minha filha crescendo, nessa altura eu já tinha 13, 14, 15, 16, 17 anos, uma adolescente, e eu precisando viajar o Brasil todo para difundir a minha ideia, para difundir a biomedicina Estética, até ela ser aprovada em 2010. Depois disso, veio uma outra fase, que foi a fase da educação dos profissionais que estavam indo para essa área, então eu me preocupei muito em colocar o biomédico na estética da forma, sabe, correta, para que não tivesse desvio e que não fosse mais uma atuação, sei lá, fracassada. Não queria isso. Eu ti, nós tínhamos que ter sucesso. E esse sucesso dependia muito dessa sementinha que eu tava colocando, no, assim, na formação de cada um desses primeiros biomédicos. Então, eu tive que investir muito, gente. Foram muitas horas novamente, longe da minha filha estudando trabalhando nisso sabe, para eu poder ter hoje um equilíbrio mas em todos esses anos, vocês veem muito, muito, né eu não, não esqueci de principalmente acho que de dar a atenção que minha filha precisava e de assim de lá, não me desanimar com as coisas que aconteciam porque eu sempre falo não, eu preciso, preciso vencer porque olha só, tem uma pessoa que depende dessa minha vitória, que vai precisar né, de tudo isso para ela poder seguir a vida profissional dela também, então preciso continuar com a minha preciso continuar com a minha luta, e foi justamente isso que fez com que eu com que eu conseguisse. E tentando, gente, como eu falei, instinto, tentando equilibrar a vida profissional com a pessoal. Aí, lógico, né? Muitos que hoje, muitos alunos meus que hoje vêm fazer biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia estética, ou odontologia orofacial, é, já tem, às vezes, um consultório, já tem uma clínica, ou não tem filhos, ou enfim mas vai se dedicar a uma clínica, não vai sair, como eu saí, né, país todo, dando mil e uma palestras. Então, hoje, vendo do ponto de vista clínico, quando você tem uma clínica e você tem a sua possibilidade de fazer a sua agenda, tem possibilidade de saber, ai, de manhã eu não quero, segunda de manhã e sexta tarde não vou trabalhar porque eu vou ficar com o meu filho. Você tem flexibilidade para você poder fazer a tua agenda com essa profissão, com essa atuação que nós estamos hoje, onde nós estamos hoje. Você tem flexibilidade para fazer a tua agenda, você tem flexibilidade para fazer as suas férias, por exemplo, eu não pegava férias no período de férias da minha filha, não podia, era quando a empresa dava. E aí, muitas férias dela, eu tinha que mandá-las mandá para casa dos avós para eu poder trabalhar, porque como que eu ia fazer? Com ela em casa e eu de férias. E ela de férias e eu não estava de férias. Era difícil. Hoje, com a clínica, eu posso. Você pode, porque hoje com a clínica você faz a tua agenda, né, dá umas férias para seus pacientes, pega 15 dias, atende todo mundo, né, faz um, um intensivo de atendimento antes, fecha duas semanas, 15 dias e curte 15 dias de férias com seus filhos, que é uma, assim, um presente de Deus, né? Porque é uma coisa que passa muito rápido. Eles crescem quando você vê, já estão casando e você, caramba, o que, que eu aproveitei? Né? Aí quando a gente é avô, a avó, a gente quer lá aproveitar. Né? Não sou ainda, mas, né? E, imagino. E aí, poxa, então você consegue fazer o seu, o seu horário. Uma outra coisa que eu vejo de positivo é que muitas, muitas famílias mesmo, muitos casais, quando a mulher começou a trabalhar numa clínica, depois colocou seu consultório, sua clínica, menor que fosse, e começou a trabalhar, os casamentos ficaram melhores. Porque a mulher começou a contribuir financeiramente dentro de casa também, no orçamento familiar. E o... que marido que não gosta, gente? Tudo bem, tem marido que às vezes não quer que você atenda homens. Tem marido que não gosta. Mas, é... às vezes, falar que ah, você não vai atender estética, que prefiro que você fique em casa, cuidando dos filhos, e eu dou conta de todas as despesas. Olha, por mais machismo que ainda exista neste mundão, eu acho que não é um machismo deste, mas não, né? Porque eu acho que os homens, eles querem mais que as mulheres ajudem, não é verdade? Então... Então, eu acho que essa... Eu acho que é até um crescimento, né? Para o casal, para a família, para o filho, para a filha, ver que os dois contribuem para, para, sei lá, para, para a vida financeira doméstica, né? para, para, as, para as contas... Enfim, é uma coisa boa, positiva. E eu vi muito disso com alunos meus, alunas minhas, que não estavam trabalhando, porque tinham, tinham tido bebê, ficaram, foram mães, casaram, se formaram, casaram. Aí, quando ficaram grávidas, saíram do, do emprego para se dedicar aqueles primeiros anos com os filhos, né? Com o filho, um, dois, três anos. E depois não conseguiram recolocação profissional, se você passou por isso, levanta a mãozinha aí. E aí, só quando veio fazer a biomedicina estética, a estética a farmácia estética, a enfermagem estética, que conseguiu novamente ter uma, um trabalho que gostasse, que conseguisse ganhar uma grana boa para ajudar na renda familiar. Muitas se recolocaram no mercado de trabalho após uma maternidade com essa nossa área, né? Então... É assim, é, é fundamental, eu acho que até para a autoestima da mulher, ela se sentir produtiva, né, se sentir útil fazendo alguma coisa pelas outras pessoas, ajudando quantos e quantos pacientes a, a restaurar, né, uma, uma disfunção estética, restaurar sua, sua, sua autoestima também, isso faz também não é? Então, realmente, para mim foi assim, um divisor de águas em relação à qualidade profissional e hoje eu consigo ter um equilíbrio muito melhor entre a vida profissional e, e pessoal por conta do meu amadurecimento, com certeza, né, e também por conta dessa profissão que hoje me, me permite, permite mesmo, eu fazer o meu horário a minha agenda, tá. Diferente de muitos de vocês aí, hoje eu tenho uma outra situação, que é a situação da escola, lógico, né? Isso me requer um, um horário diferenciado. E isso me deu, assim, muita autonomia, muita segurança. E, principalmente, muita liberdade em relação ao que eu desejava fazer com a, com a minha família, né? Então, acho que o que eu mais gosto é isso. Quando eu escuto também dos meus, das minhas alunas o quanto elas estão felizes com as suas clínicas, com seus consultórios e dos meus alunos também. Alguém falou aí que... Não só de mulheres, mas de homens também. Sim, porque quantos homens hoje conseguem oferecer até mais do que ofereciam para a sua família por conta dessa nova área, não é verdade? Então, realmente, para este dia de hoje, que é o nosso dia, dia da mulher, e agradeço os homens que estão presentes, porque eu acho que não existe essa separação, essa divisão entre homens e mulheres. Existe sim uma diferença fisiológica, né, uma diferença anatômica, existem as diferenças, mas é, na nossa área a gente não tem essa, esse machismo. em outras áreas profissionais, em outros ambientes, ainda existe e é constrangedor, é chato, é ruim. Vivenciei isso quando eu fui professora numa determinada faculdade lá em Santos. Fui, assim, muito na pele, vivenciei isso e foi, foi assim, terrível, terrível mesmo. Só que eu sou uma pessoa que eu não sou submissa a homem nenhum, né? Então... Arrumei muitas brigas já, né? De igual para igual. Mas não fico, não. Sou muito... Né, briguenta, neste caso. Não vem querer achar que eu, porque eu sou mulher, eu sou menos de qualquer outro homem, porque o negócio não vai dar certo. Essa é a verdade. Então, arrumei muitas brigas. Ou para defender a minha posição, meu ponto, e não me arrependo, não. Se eu tivesse que fazer tudo de novo com aquelas pessoas, eu faria, sim, porque não sou não sou não sou submissa acho que nisso minha educação foi muito muito boa porque a gente era sempre fomos tratadas de igual para igual e imagina se meu irmão faz alguma coisa ai que só homem faz imagina lá em casa todas nós fazíamos tudo mesmo que o que os homens faziam até que lavar carro sei lá, trocar pneu essas coisas que só homem sabe fazer não, a gente aprendeu também a gente sabe fazer sim, porque né, é um ser humano não é homem ou mulher então eu acho que mesmo havendo sim um certo machismo em determinados lugares, repartições departamentos situações aí, dentro da estética pelo menos né, do nosso mundo da estética a gente não tem esse machismo a gente não tem esse preconceito e não tem essa... Ai, ah, que se é mulher, mulherzinha, então você pode... Você não pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, não, pelo menos eu não percebo. Se você percebe, pode compartilhar comigo, que eu quero quero saber, né? Quero entender o que tá acontecendo aí do outro lado também. Então, acho que é a coisa mais importante para mim, né? Não é só comemorar o dia da mulher nem nada, e acho que a gente poder ter um papo aberto, assim, de mulher para mulher mesmo. Poder, sei lá, eu compartilhar algumas coisas que eu já vivenciei, já passei. Lógico que não vai ser só aqui nessa live, outros momentos teremos para isso. Mas principalmente a gente ver que nessa nossa área, nessa nossa profissão, a gente tem muito a crescer ainda. E a gente tem muito, assim, a crescer e com qualidade, porque temos uma coisa boa, né? Que é toda essa, toda essa intuição, toda essa se, saber lidar com as pessoas que nós mulheres temos, não é? Não que os homens não têm, mas a gente tem uma sensibilidade, a gente tem uma... Oi, Thiago. Não tem oi pra ninguém ainda, tá? A gente tem toda uma. sabe, uma intuição que a gente tem que levar em consideração. Então, você, mulher, que hoje tá aí assistindo minha live. Agora, eu vou falar para as mulheres, homens, não se sintam ofendidos, por favor. Mas, você, mulher, que tá assistindo minha live, acredita muito, acredite muito na sua intuição, sabe? Acredite muito na sua no seu desejo, no seu sonho seja determinada não deixe, não deixe que ninguém ou que os acontecimentos da vida que são inúmeros e não são fáceis te desanime em relação àquilo que você quer ou deseja né, ter um dia seja fiel primeiramente a falo a Deus que a gente tem que ser fiel e agradecida por tudo e seja fiel com você, com os seus sonhos, com as suas. com as suas. De, sabe, com aquilo que você determina, com as suas metas de vida. Seja fiel, não, não deixe outras pessoas que não te conhecem, não conhecem a sua história, sabe, dar palpite na sua vida. Não deixe não. Quem conhece a sua história é você. Quem sabe dos momentos difíceis que você passou e das vezes que você dobrou o joelho e chorou. Foi, é você, não é outra pessoa. Então, ninguém melhor do que você sabe o que é melhor para você. Então, esse é o meu recadinho para você, mulher. E os homens que estão me assistindo, agradeço muito mesmo. quero deixar um recado para vocês, homens, também. Acreditem, né? Você, homem, acredite na mulher que está do teu lado ou na mulher que está com você, seja tua esposa, seja tua mãe, seja tua, tua irmã, tua amiga. Acredite é, nessa mulher que está ali, que é sua amiga e que lá, tem algum vínculo, algum laço com você, porque todos os homens precisam de uma mulher boa por perto, seja uma boa secretária, seja uma boa é, funcionária, seja uma boa mãe, uma boa esposa. Porque essa mulher, quando ela gosta e quando ela tem né, um certo carinho, um certo respeito por este homem, ela vai dar as melhores dicas, ela vai dar, ajudar com suas intuições, ela vai querer é, contribuir, compartilhar, ajudar. Ela não vai querer ser uma pessoa que vai te destruir, te colocar para baixo e tudo mais. A não ser que a pessoa não goste de você. Mas estou falando de pessoas que gostem de você e que estão do teu lado para te ajudar, porque é tão difícil, né? Imagina, vocês homens, todos homens e mulheres na vida, como seria, não é? Tô falando só do lado sexual não, tá gente? Esquece isso, tô falando do lado emo emo emocional mesmo, intuitivo, sensitivo. Tem coisas que nós mulheres sentimos que vocês homens, por mais que queiram, não sentem. Não, e vocês não, não vão entender, a gente não consegue nem explicar. Porque determina, a gente tem determinada intuição para determinada coisa. A gente não consegue nem explicar, mas a gente tem. E a gente tem que respeitar. E vocês homens têm que saber escutar as mulheres também, não é? Porque tem homem que não escuta a mulher, não. Não gosta. Não é verdade? Mas, é, tudo tem o seu, o seu lado. Agora eu quero ler umas perguntinhas, antes que acabe meu tempo aqui. Vou ler primeiro o destino, depois eu leio do outro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fez alguma colocação aí importante, quero já dar aí um oi para todo mundo. Pedir para dar um oi pro Caio. Eu sinto que tenho mais valor com pós verduação realmente, se faz necessário sermos úteis para nós mesmos... Aí ó, a Fabiana falou isso, muito legal. Eu acho que realmente assim, Investir em você, investir no seu, nos seus estudos, no seu aprimoramento, na sua, é, na sua profissão, não é jogar dinheiro fora, tá? Eu acho que é uma coisa que você sempre vai é, ter colher um bom fruto, tá? Então, invista realmente em você. Obrigada, Gilberto. Presente aqui também uma lidinha aqui, muito obrigada a todos aqui ó, um depoimento Ellen, a Ellen sempre me segue, admiro meu esposo, pois ele tem tanta responsabilidade quanto eu educo meus filhos para que eles sejam para que eles sejam parte mãe também pai e mãe também e é muito lindo isso aí eu acho que a gente tem que começar uma coisa, né, desde casa, a gente precisa já ensinar as crianças a respeitarem uns aos outros e valorizar, né, as diferenças também. Um abraço aí para pra tema 38 que se formou hoje, BHZ 38 que se formou hoje, muito legal. Deixa eu ler agora aqui do outro Instagram, peraí... Muitas perguntas, é... olha aqui ó, Beta falando: minhas filhas vão fazer quatro anos. Formei no Nepuga final do ano passado, fiz a pós para poder ter mais tempo com minhas filhas e não me dividir em escalas de dois hospitais, além de ser. Uma área que me dá prazer. Tá vendo, gente? Eu acho que o que eu vivi, muitas de vocês vivem, não é verdade? Então, eu sei muito bem o que é isso. Muito obrigada. E quero deixar alguns recadinhos pra vocês. Eu vou ler tudo isso que vocês escreveram, tá? Depois eu vou lá no meu Telegram. Se você não me segue, passa a me seguir. Conversar um pouquinho mais sobre essas colocações de vocês aqui também. Olha aí a Bruna, minha filha, entrou. Beijo mandem coraçõezinhos pra ela, gente, Aqui entrou aqui no, no Insta do Ana Carolina, tá? Quem tá aqui no outro do Nepuga não vai vê-la, mas ela acabou de entrar, né? E aí, mandem encura, coraçãozinhos pra ela, hein? Isso aí. É, vou lá pro, pro Telegram responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui, e depois essa live, ela vai ficar, ficar salva, tanto do Nepuga quanto aqui do Ana Carolina Puga. Ficaram, sal, ficaram salvas as duas, cada uma no seu Insta. E depois, aí a Bruna. E depois de 24 horas, essa live estará lá no meu canal do YouTube, ok? Estará lá no meu canal do YouTube pra poder pra vocês poderem assistir quem não conseguiu ver aqui no Instagram, ok? E deixem perguntinhas lá no meu feed sobre o que vocês querem para a live de quinta-feira, que amanhã eu vou estar já decidindo aí o tema e colocando o horário da live de quinta, ok? E para finalizar, aproveitando que a Bruna entrou, que bom, Quero, ela entrou e me veio um negocinho na cabeça, e eu lembrei. É, melhor do que palavras, melhor do que você ficar dando sermão os seus filhos. Então, vou falar uma coisinha que funcionou com a minha filha, talvez funcione com os filhos de vocês, né? Em vez de você ficar dando sermão, você ficar enchendo de coisas, né? Muitas palavras, muitas palavras. Eu sempre achei que, e continuo achando né? que o exemplo, ele arrasta, né? Então, acho que... As palavras, elas podem convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Então, eu penso que hoje minha filha é a pessoa, profissional que ela é, porque ela teve muito muitos bons exemplos, né? E teve o exemplo de uma mãe guerreira, como vocês falaram aí, eu também acho que eu sou muito guerreira. Uma mãe guerreira, uma mãe que determinada, que não desistia por nada e que tava sempre ali, faça sol, faça chuva, de dia, de noite, que fosse, trabalhando, lutando para poder dar o melhor para ela. Então, acredito que ela aproveitou muito bem este exemplo e parte do caráter dela talvez seja disso também, né? Dela ter vivenciado tudo isso comigo, visto que podia acontecer o que fosse, mas eu estava sempre acreditando que as coisas iam melhorar, melhorar e que a gente ia conseguir vencer. então isso eu acho que é a melhor lição que você pode deixar para um filho, sabe? Eu acho que é a melhor, melhor, qualquer herança. eu acho que é essa determinação, essa força de vontade e essa essa esperança, né? essa fé em que as coisas realmente vão dar certo. então Fica aí uma boa noite pra vocês, que daqui a pouquinho cai aqui a nossa live. Já deu 56 minutos. Muito obrigada pela presença de todos. E a Bruna falou aqui que com certeza. Então, um feliz dia da mulher pra você, minha filha, que eu nem conversei com você hoje. Né? E que a gente tenha aí muitos dias pra conversarmos sobre um papo de mulher. né? Entre eu e vocês. Mulheres e homens que queiram participar, sem discriminação, sem preconceito, sem nada. Então, boa noite e responderei essas perguntas todas lá no Telegram. Se você não foi, é facinho, só baixar o, o aplicativo e ir na bio aqui do canal do Ana Carolina Puga e entrar direto no meu canal. Lá no Nepuga tem o, o Telegram do Nepuga, você pode entrar também, ok? Beijos e até a próxima live. Quinta-feira, 8 horas da noite, temos mais uma live. O assunto, vou ter determinar com vocês. Bruna, beijos, também te amo. E Feliz Dia das Mulheres para você também, tá bom? Beijos para todos vocês. Tchau, tchau.